Olá, tudo bom? Sou Janaína Reis, professora de Química. A gente vê que em Química é comum os alunos confundir os termos entalpia e entropia. Por isso, eu criei esse vídeo para explicar de modo simples e utilizando uma linguagem mais clara como é e quais são cada um deles. Agora eu vou compartilhar a tela do meu computador para explicar o que é entalpia e entropia. Entalpia e entropia. Entalpia e entropia são dois conceitos importantes relacionados com as reações químicas. E você sabia que estudar esse tipo de reação é mais importante do que você imagina? porque muitas vezes nós nem percebemos, mas essas reações estão marcando presença o tempo todo no nosso cotidiano. A combustão que acontece no motor de um carro, a oxidação da palha de aço e das frutas quando são cortadas, produção de sabão e até mesmo fritar um ovo. Esses são apenas alguns exemplos de reações químicas no dia a dia, que estão relacionadas com entalpia e entropia. Antes de irmos para a definição e compreensão dos conceitos de entalpia e entropia, a gente deve relembrar rapidamente o significado da reação química, porque se ele não estiver bem esclarecido, você não vai conseguir entender a sequência. Então, reação química é um fenômeno por meio do qual duas ou mais substâncias, que são chamadas de reagentes, podem reagir dando origem a novas substâncias, que são as chamadas de produtos. Nesse processo, os átomos envolvidos não são alterados, mas as moléculas que se desmontam se recombinam. Então, os reagentes se desmontam e se recombinam para formar os produtos. Então, depois dessa rápida revisão, a gente vai para o nosso estudo de entalpia e entropia. Então, o que é entalpia? Primeiramente, a entalpia é uma grandeza física, o que significa que pode ser mensurada, quer dizer, calculada, medida. Isso é muito importante, ela serve para medir a quantidade de calor presente em um sistema. Em uma reação química, ela é dada em joule por mol. Existe a entalpia dos reagentes, que é a energia das substâncias que vão reagir e sofrer uma transformação e a entalpia dos produtos, ou seja, das novas substâncias que se formam. Quando uma reação química é estudada, não há como abordar a quantidade de entalpia que existe em cada uma das substâncias. Por isso, convencionou-se calcular a variação de entalpia representada pelo símbolo ΔH. Então, a variação de entalpia consiste na diferença entre o total de entalpia dos produtos e o total de entalpia dos reagentes. Portanto, a fórmula para realizar esse cálculo é a seguinte. ΔH é igual a H dos produtos menos H dos reagentes. Quando o valor obtido nesse cálculo é positivo, maior que zero, significa que a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. Ou seja, a quantidade de calor presente nas substâncias que se formaram é maior do que a que havia nas substâncias que reagiram. Para isso ser possível, a reação precisa absorver calor do meio em que ocorre. Nesse caso, temos uma reação endotérmica. Mas o contrário também pode acontecer. Ou seja, o valor do ΔH pode ser negativo com a entalpia dos reagentes sendo maior do que a dos produtos. Então, isso quer dizer que, no decorrer da reação, houve perda de calor, que foi liberado pelo ambiente. Esse tipo de reação é classificado como reação exotérmica. E, nesse caso, é possível perceber o aquecimento do recipiente em que a reação ocorre, graças à energia liberada. E existem vários critérios, segundo os quais a entalpia pode ser vista. Por isso, foi criada a chamada entalpia padrão, para que essa grandeza possa ser mensurada, sempre de acordo com as mesmas condições. Entalpia de mudança de estado físico. Como o próprio nome diz, ela designa a energia necessária para que o mol de substância, nas condições padrão de temperatura e pressão, mude de estado físico. Dentro desse tipo de entalpia, a gente tem... A entalpia de vaporização, que é a energia que precisa ser absorvida para vaporizar, quer dizer, passar do estado líquido para o estado gasoso, um mol da substância. Como se absorve energia na forma de calor, esse é um processo endotérmico e o valor da entalpia de vaporização será sempre positivo, conforme o exemplo dado. Entalpia de fusão. Energia que precisa ser absorvida para que um mol da substância passe do estado sólido para o estado líquido. Esse caso também é um processo endotérmico e o valor da entalpia de fusão será sempre positivo, conforme o exemplo. Entalpia de liquefação é energia que precisa ser liberada para que um mol da substância passe do estado gasoso para o estado líquido. Já nesse caso, o processo é exotérmico e o valor da entalpia de liquefação será sempre negativo, conforme o exemplo. Entalpia de solidificação. É energia que precisa ser liberada para que um mol da substância passe do estado líquido para o sólido. O processo também é exotérmico e o valor da entalpia de solidificação será sempre negativo, conforme o exemplo. Entalpia de formação ou calor da reação é a quantidade de energia absorvida ou liberada quando um mol de substância simples reage e o produto final é uma única substância composta. Veja alguns exemplos. Então, por exemplo, para descobrir a entalpia da molécula de água, é só usar o valor da entalpia da reação de formação dessa molécula. Entalpia de combustão. É a energia liberada na combustão completa de um mol de uma substância no estado padrão. Como são reações de combustão, sempre será liberada energia na forma de calor, sendo, portanto, uma reação exotérmica com a variação da entalpia negativa, conforme o um exemplo. Entalpia de neutralização. É a energia liberada ou absorvida na forma de calor na reação entre 1 mol de H e 1 mol de OH-, fornecidos respectivamente por um ácido e uma base fortes para a formação de 1 mol de água, conforme o exemplo. Entalpia de solução é a soma da entalpia reticular, que absorve energia, e da entalpia de hidratação, que libera energia. Ocorre quando se dissolve um soluto na água, gerando uma solução. Se o valor da variação da entalpia de solução der negativo, significa que o processo é exotérmico. Já se o valor der positivo, a dissolução é endotérmica. Mas basta só observar o exemplo que vocês vão ver. Então se a solução no final, o ΔH deu o que? Positivo. Então se ele é positivo, a dissolução é o que? Endotérmica. Entalpia de decomposição. É a quantidade de energia absorvida ou liberada quando um mol de uma substância composta decompõe-se e o produto final são várias substâncias simples. Então, veja alguns exemplos. A água se decompõe em gás hidrogênio e gás oxigênio. E o ácido sulfúrico se decompõe em gás hidrogênio, em gás oxigênio e em enxofre. Bom, era isso que a gente precisava saber sobre entalpia. Agora a gente vai ver o que é entropia. Entropia é a medida do grau de desordem de um sistema. É mais ou menos, né, basicamente, o um medidor de bagunça, que desordem é bagunça, né? É a grandeza física que serve para analisar e determinar o nível de desordem de um sistema, que pode ser compreendido né, aqui como uma reação química, bem como a sua espontaneidade ela é simbolizada pela letra S e dada em Joule por Kelvin, e está relacionada com a segunda lei da termodinâmica. Quanto maior for a desordem de uma reação química, maior será o valor de sua entropia. Assim como no conceito de entalpia, a variação de entropia também é muito importante, e a sua fórmula é ΔS é igual a S final menos S inicial. Quando o valor é positivo, ou seja, o ΔS é maior que zero, significa que a entropia do sistema aumenta. Portanto, o grau de desordem também aumenta. Já quando desse cálculo obtemos ΔS menor que zero, o valor da entropia e, por consequência, a desordem do sistema vão diminuir. Então, vamos a um exemplo prático. Supondo que você dissolva um mol de sal de cozinha. Que é o NaCl em água. As moléculas vão que se desmembrar em íons pela seguinte reação. Então daqui, ó, o NaCl em água vai se desmembrar em Na mais e Cl menos. Observe que no primeiro membro da equação química, o primeiro membro aqui, ó, o mol de NaCl. A gente tinha apenas um mol de substância, né, um mol de NaCl. E o NaCl ao ser dissolvido em água, acabou se transformando em dois mol, que no caso são os íons. Então, um mol de Na+ e um mol de Cl-, 1 um com 2. Um, então, isso mostra que após a reação, há o quê? Uma desordem maior. Portanto, a variação de entropia vai ser positiva. Você pode ver que o sódio em estado sólido, ele estava o quê? Mais organizado do que em Na+o. E isso porque os íons ficaram o quê? Dispersos. Então, a entropia tem relação com a espontaneidade da reação. Então, a entropia positiva significa que a reação foi o quê? Espontânea. Dá uma olhada nessa figura. Ó. O sódio em estado sólido, ó. tudo juntinho, organizadinho. Né? Tudo organizado. Quando ele foi dissolvido em água, ó, ficou tudo disperso. Quer dizer, ficou o quê? Uma bagunça. Tudo bagunçado. Vou dar um exemplo, pense o seguinte, uma grande quantidade de água armazenada em um tanque, né? aí esse tanque vai e rompe, e a água faz o que? Se espalha para todos os lados. Quando o tanque se rompe, aconteceu o que? Um, pro, um processo espontâneo, concorda? Só que teve um aumento o que? Da desordem, porque a água estava dentro do tanque, ela estava o que? Organizadinha. Quando ele arrebentou, ele se rompeu, a água ficou espalhada. Ficou o quê? A água para todos os lados. Então, ficou o quê? Uma desordem. E diminuir a desordem, fazendo com que a água volte, não vai ser um processo espontâneo. Porque você vai ter que pegar ou um pano ou um rodo para fazer o quê? Com, a, que, com que a água volte para o lugar. Então, isso não é um processo espontâneo. O processo espontâneo foi quando o tanque se rompeu por uma rachadura, às vezes por ter ficado no sol, aconteceu alguma coisa que o tanque se rompeu, foi um processo espontâneo. Agora, a gente voltar com a água para o tanque né, ou colocar ela em outro lugar, não vai ser um processo espontâneo. Você vai ter que arrumar um jeito de juntar essa água e voltar com a, colocar ela em outro lugar. Então, esse é um exemplo que eu posso te dar para você conseguir ver como um processo é espontâneo quando ele não é espontâneo. Então, resumindo. A entalpia estuda a energia total de um sistema. Já a entropia estuda a energia que não pode ser transformada em trabalho, que é a energia dissipada. Bom, agora vou voltar para o meu quadro para dar continuidade ao vídeo. Espero que agora você tenha entendido a diferença entre entalpia e entropia. Se você gostou, comente nos comentários o que você achou desse vídeo. Clique no joinha, assine meu canal e me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.